Ora, aqui estão os óculos, o EV800 da Yashini, tenho já aqui os óculos, aqui com a parte da lente, aqui com o ecrã, ele está a funcionar, os óculos não têm DVR, e eu quero fazer um upgrade com um DVR, também vai ser da Yashini. Onde eu vou instalar este TVR e assim gravar tudo o que eu estiver a ver no ecrã. Que é para mais tarde recordar. Por isso vou começar a desmontar. Tenho que desapertar estes 4 parafusos que estão aqui no fundo. Depois desapertar os parafusos. Tirar isto com calma. Temos aqui o nosso monitor. A nossa bateria. Onde eu vou desconectar aqui a bateria. A bateria está colada e eu não a quero tirar. E onde é agora? Vou ter conseguido conseguir tirar isto sem estragar. Aqui está a parte de baixo e de trás do monitor. E aqui temos o nosso monitor. Com esta fitazinha. Temos de ter muito cuidado com esta fita. Podemos partir isso. Por isso eu vou já tirar aqui a fita. Não posso esquecer que eu desliguei isto assim, por isso eu tenho quando conectar a fita, tenho que estar outra vez nesta posição. Vou colocar o ecrã aqui no canto, para não estragar, isto é uma zona muito frágil. Agora, eu vou precisar aqui de fazer aqui umas operações. Eu tenho que saber onde é que eu vou ligar estes fios. O DVR traz estes fios. O que eu vou fazer é soldar os quatro fios, pegar nestes quatro fios e soldá-los para ficar num só onde depois vou ter aqui o positivo um deles é o vídeo e o outro é o áudio ora esta chapa aqui é onde é o receptor aqui dos óculos aqui logo neste primeiro nesta primeira solda é o nosso negativo o segundo vai ser o fio amarelo o terceiro o fio branco o quarto não vai ser nada e o quinto vai ser o nosso positivo, o nosso vermelho isto vai ter que fazer mãos à obra e soldar mas antes de soldar isso tenho que ver para onde é que vou passar o fio isto aqui em cima tem um LED há quem use aqui a furação do LED para passar os fios eu não vou fazer isto eu vou fazer o furo um bocadinho mais à frente e o meu fio vai sair aqui um bocadinho mais à frente Ora, já está aqui o furo, até fiz com esta chave fendas, foi só começar a, a fazer este movimento fiz a furação. Entretanto, coloquei uma manga retrátil. E vou colocar outra ainda mais pequena. Que é para ficar com um bom acabamento. Agora vou colocar o fio a passar por aqui, fios deste lado. Para dar um bocadinho de solda a todos os fios. Para conectar estes quatro.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 Antes de conectar o Yashini, o VR, antes de conectar o VR convém ver se fiz a ligação certa, se daqui ali no vermelho não tenho mais 5V. Com esta voltagem já dá para funcionar o Yashini, agora desligo. Vamos aqui ligar. Depois tenho que arranjar aqui o sítio onde irei colocar isto. Ainda tenho de ver. Depois estar aqui ligado. Fazer aqui o teste. Ligou. O ecrã ligou. Agora é montar isto tudo. E filmar para ver se isto está a funcionar. Como eu tenho velcro assim, com este formato redondo. Ora, eu vou deixar a parte áspera aqui no Yashini, vou deixar assim... fica aqui com o Yashini. Agora é ligar. Acendeu ali a luz. Agora é só chegar aqui ao primeiro sítio. Ele começa a gravar. Para parar. é voltar a ficar a cargar. Isto vai ser ligado ali. Para configurar. Aqui deste De lado pessoal para ali aqui temos o um menu Agora venho aqui e gravo Começou a gravar Está ali a pescar Começou a gravar venho aqui com os dedos Caixa é tão lindo Estúpido Agora venho aqui carrego e ele para vou desligar o meu drone venho aqui deste lado conecto passou para ali fica aqui a carregar no primeiro não é nada que já me enganei. Fico a carregar aqui no segundo. Ele vai passar aqui um arquivo qualquer que deu erro. está aquele no início. Agora é só dar play. Aqui no meio. Momento. E como estão a ver, eu estou agora já não tenho aqui o cabo no AV. Já não tenho. O drone ligado e estou a ver a imagem. figuras isto. triste. E eu era ali, estou eu a desligar. Desliguei. Como viram, assim fica. Gravado. Uma coisa simples de se fazer. E. Então podemos gravar os nossos vídeos. Agora, é nu, vai passar para o outro desligar isto também tem direito tenho que pôr isto a carregar que eu estou sem bateria este fio agora vai andar sempre no saquinho aqui do dos óculos venho aqui tirar o cartão pronto, tinha aqui o cartão vou pôr isto a carregar que eu estou sem bateria